A civilização é uma coisa vulnerável. Um capricho do destino. A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Aran, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes... São indivíduos corajosos ou desesperados, o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos. São os chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Pois é, meus amigos, vocês viram aí, né? Saudações, delícias sou Caio Nobre! Estamos aqui finalmente para poder conferir Dying Light 2. Esse jogo de sobrevivência no mundo pós-apocalipse de zumbis com parkour e tudo mais, sequência aí do famigerado Dying Light 1, que é um jogo muito gostoso, muito bom de se jogar, eu curti pra caramba pelo menos, e vocês viram aí a merda que deu quando as pessoas mexem com o que não deve, né, depois das coisas terem melhorado, só acabaram piorando de novo, meus amigos, eu agradeço demais a agência Tell games por ter mandado o um game aí pra gente, em antecipado pra gente poder dar uma conferida, criar esse conteúdo aqui pra vocês, e eu estou jogando, pessoal, na versão do PC com uma GeForce RTX 3070 Ti fornecida aqui pra gente pela Nvidia e eu estou gravando também num PC de streaming gravação fornecido pela Nvidia também e o jogo galera essa versão do PC ele conta com opções de tecnologia da Nvidia como Ray Tracing e DLSS também cara para uma melhor otimização do jogo aí os raios trás da vida para gente poder ter aqueles reflexos maravilhosos no game e é isso, cara. Aqui vocês estão vendo que tá no modo de continuar, porque eu já abri, já testei algumas configurações para poder deixar no desempenho foderástico aqui que vocês merecem. O jogo está rodando em 4K. Ó. Deixa eu até mostrar aqui as opções para vocês ó, em vídeos. A gente, Vocês podem ver aqui que está rodando em 4K. Esse modo de aumento de escala aqui é o DLSS, que já está na qualidade alta. E a gente tem umas opções mais avançadas aqui pra vocês verem, ó, que tá tudo no alto também. Eu vou deixar o Ray Tracing neste caso aqui desativado, galera, pra poder manter cravado aqui nos 60 frames, porque por mais minha máquina seja poderosa, cara, o negócio ainda é cabuloso de se manter e olha, o negócio fica bonito no Ray Tracing, entendeu? Então pra poder garantir os 60 frames, eu vou jogar aqui pra vocês com tudo no talo como vocês viram ali. Mas sem essa opção de ray tracing, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui, ó. Mano, eu já vou começar esse track no difícil mesmo. Tem como a gente alterar a opção de dificuldade depois? E. Simbora, galera. Escuta passos. Eita. Tá rolando... Eita, tá pô. Não, mas tá bonita, hein? Um bicho bom de salto ali, hein, cara? Como é que ele conseguiu saltar tudo isso? Ainda manda bem! É, esse jogo já foi mais divertido. <risos> Você era mais jovem. E mais burro. <risos> e mais burro. O que importa é que continua rápido. Porque peregrino leu, Um peregrino, peregrino morto, eu sei, eu sei. Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa. Nice, meus amigos. Ó, vocês podem ver, pessoal, que o jogo ele tá rodando ali, ó, a 60 frames. Entendeu? Com a qualidade em 4K, DLSS no modo qualidade também. E olha só que coisa mais linda, rapaz do céu. Esse jogo realmente teve uma evolução ferada se comparado ao primeirão. Mas vamos lá. Nossa a jogabilidade desse jogo é muito gostosa, na moral, velho. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Ali pra trás, ó. Como eu já dei uma verificada nesse início aqui para poder deixar a configuração do esquema pra vocês, eu já dei uma verificada e não tem nada não. Ali é só penhasco mesmo. Um lugar pra gente poder ir aqui. A gente já tá vendo alguns lugares aqui, algumas similaridades. Negócio de a gente ter que escalar nessas folhinhas laranjinhas aqui, ó. Devem aparecer sempre pra poder indicar o caminho pra nós. Segurar pra poder pular mais longe. Beleza. Aí. Nossa, a jogabilidade desse jogo é muito boa. Vou ter que pular lá, né? Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser piegas. Aonde vamos? Você vai ver. É incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na Antiga. E você já tá aqui uns quatro anos. E continua vivendo da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. É. <risos> até parece. É sério, eu queria ter tanta energia quanto você. Você é uma zumbi? nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Baines ou Gary? Baines, que espelunca. Uns cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Ninguém de lá ouviu falar dela. Então, ela deve ter ido para a Nesse caso, vou para o norte. Olha aí, uma colmeia cheia de mel. Não dá para desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Tava procurada. Com sorte, vai ter camomila crescendo por aí. Camomila? Ah, colete mel e camomila. Ah, nice. Mas, pô, será que se eu chegar perto ali o negócio... Ah, ativar o instinto de sobrevivência. Opa, visão além do alcance, pra gente poder enxergar as paradas, mano. Ó, deixa eu ver aqui. Também mais negócio pra Mel. Caralho, as abelhinhas nem vem em mim, mano. Cara, olha esses barulhos de zumbi gritando ao longe, velho. Mais Mel... Beleza. Continuar usando instinto de sobrevivência aqui pra poder enxergar direitinho. Ah, o cara me xingando de tapado, mano. Beleza. Achamos mais uma camomila aqui. Nossa, várias camomilas aqui. Pera, vamos pegar aqui também. Vamos aproveitar pra lutear, né? Zé Lutinho em ação. Show. Bora voltar lá pro cara. Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Ah, para criar porção de cura? Remédio, boa. Cria um remédio, beleza. A gente aperta I aqui. Painel de modificação. Você recebeu seu primeiro projeto. É uma receita que permite que você crie itens consumíveis e modificações de armas usando várias peças de criação conseguidas durante a exploração. Boa! É, é aqui que você guarda todas as peças de criação coletadas. Leia a descrição das peças de criação para ver como são usadas e onde pode encontrá-las. Isso é bom! Uh, agora passe os cursor sobre o projeto do remédio e segure o botão esquerdo do mouse para criá-lo. Vamos lá, beleza. Uh, eu preciso de um mel e duas camomilhas para criar o um remédio. Uh, criar máximo. Ah tá, o C é um atalho para poder criar, tipo, se eu puder criar cinco de uma vez, ele vai criar os cinco de uma vez. Até acabei de ganhar uma conquista ali. Ó. Aqui eu tenho meus atributos aqui em cima. Ó. Imunidade permite que você fique mais tempo na escuridão. Aumenta automaticamente sempre que você aumenta o nível do seu vigor ou vitalidade. Duração da imunidade: 4,40. O vigor para poder bater. Isso ali, minha vitalidade que está um pouquinho mais baixa. Eu devo me recuperar agora. Ah, aqui a gente tem uma fotinha do Aiden para a gente poder ir equipando e ver as modificações aqui que devem mudar no personagem em si os consumíveis, acessórios, armas que a gente pode pegar, nossa mochilinha aqui com os nossos itens variados, recursos de mestre artesão, munição, peças de criação. Aqui é onde a gente estava mesmo. Aqui são os vários itens que já aparecem aqui e eu posso ver onde eu encontro eles e a árvore de habilidades famigerada, rapaz. Pontos de combate, pontos de parkour e aprimoramentos disponíveis. Aqui deve ser para HP, vigor, é isso mesmo, inibidor também. Da hora, mano. Aqui tem alguns colecionáveis. Temos dicas do jogo aqui também. Ensinando algumas coisas. E o mapa ainda não tá liberado. Beleza, vamos lá. Vamos, estamos quase chegando. Simbora, meu filho. Simbora. Tô logo atrás de você, cara. É aqui, vamos. Ó, meu HP tá um pouquinho mais baixo. Cara, esses barulhos de zumbi toda hora assim é tenso, hein? Olha que da hora a mão dele, mano. Os detalhes, ó. Olha só a estamina, ó, gastando, ó. No outro jogo tinha estamina, galera. Eu não lembro do outro jogo tem estamina, não, pra gente poder bater. Ah, acho que tinha sim. Eu que não lembro mesmo. Ó, bata com fofo da hora, hein? Olha. Casão, mano Quebra aí, mano Vamos lá, siga Spike. Spike. Olha que da hora ele equilibrando ali na, na berola, Levantando os braços e tal Será que tem dentro dos carros aqui, mano? Ali tem nada ali pra trás, não Tem como a gente entrar por baixo ali Porta-mala não abre, não ah! Seu senhor, vai arrebentar a mão aí, mano Socando metal desse jeito, ainda mais metal enferrujado não tem antitetânica aqui não, velho. C para agachar, boa. Ah, mano, vai ter zumbi aqui dentro. Sem sombra de dúvida. Até bom que a gente experimenta um soco nos zumbis. Aqui também não tem nada. Bicicletinha ali em cima na parede. Ok. Ok. Nada aqui também. Pra usar o instinto de sobrevivência. Nossa, eu tenho que lembrar disso, mano. Senão eu vou estar sempre esquecendo de usar esse treco. Mas é, à medida que a gente vai jogando, a gente vai acostumando, né, pessoal? Nada aqui. tem nada aqui. Dá uma coçadinha no ouvido. Trapos. Beleza. Mais um item de criação, muito provavelmente. Ver aqui na cestinha o que, que tem. Não tem nada aqui. Beleza. Opa, sabão deve ser usado pra alguma coisa, hein? Tomar banho <risos> Aqui, meu filho, sabão deve ser mais valioso Que qualquer outra coisa Tomar um banhozinho de vez em quando Aqui tinha um item aqui na mesa, ó, peraí Ah Cinco anos depois Quem, quem se lembra de Haran? Que era aquela outra cidade lá, né, mano ah, Como é que a gente abre aqui o jornal Deve ser com um I mesmo lá Pra gente poder ir pra parte de inventário esta. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos Tenso Ó, a gente tem que ir ativando Olha aqui, mano Olha aqui, rapaz Vazio Nossa, que beleza, mano Ativa o negócio ali, não tem nada Tristeza, não Ah, mano, ó A gente tem que ir usando esse treco aqui Pra acabar não perdendo nenhum item na área, velho Senão a gente acaba não vendo, olha lá, ó E tem zumbi. Ele vai virar e tem zumbi. Como é que. Ei, ei. Tá tudo certo? É. droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Porque... Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém. É porque tô na hora de partir. Tenso. Não, mas pera aí, mano. Eu tenho que dar uma luteadinha aqui. Aguentei, aguentei, aguentei. Marca aí, mano. Vou pegar uma resina aqui de Buenas. O que mais tem aqui? Arroz. Olha, arroz, mano. Boa, garanti uma janta, hein, de hoje. Que notebookzinho velho. Caraca, mano, ó. Soar. Esse é o processador deles lá no mundo, né? SOR. Espera aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a marca do notebook. Não tem não, sacanagem. Queria ver a marquinha ali dele. certinha. Bom, beleza. Vamos vazar. Distinto de sobrevivência. Só tem vários itens para poder interagir aqui que são importantes. Os vermelhinhos no, no, no caso aqui, né? Deixa eu dar a volta aqui. Tem aquelas duas bolsas aqui do outro lado que deve ser sucata, né? Trapos... Trapos... Opa! Cigaretes... Mano do céu, deve ter muita coisa pra vasculhar nesse jogo, na moral. Aposto que deve ter um, um upgrade pra gente poder aumentar esse tempo que as coisas ficam visíveis no mapa. A gente não consegue ver aqui, ocultar área. Esse, ocult... Esse ocultar área deve ser pra gente se esconder, né? Acredito eu. Porque tem um olhinho fechado ali, pá. Vamos lá, nesses pontos aqui, ó. Pra gente ver o que que é. Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Beleza. Como será que era o sabor do vinho naquela época? Hoje em dia tá tudo escasso, né, meu amigo? A galera já tomou mais do que devia aí para os pontos. Para diversos pontos do mundo. É isso que chamavam de arte. Pois é, né, mano? Isso valeu uma nota. Tá, vasculha a casa. Vamos vir pra cá agora. Nossa, esse aqui eu já tava, né? Ah, eu tenho certeza que a gente vai topar com algum zumbi por aqui, mano. Nossa senhora, tá só o osso, ó. Os zumbis não se contentaram só com a carninha, não, filho. Por até no osso. Sorry, Dave. Goodbye. Nossa, cara. Desculpe, Dave. Adeus. Nada como uma festinha para comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Hey, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Vambora. Dá uma olhada no jardim. Pô, o jogo tá bem bonito, viu, mano? Na moral. Olha essa música, mano. Trazendo aquele clima de tipo assim, poxa, tudo foi pro breve, ah, tá chique, Pois é, mano, a vestidinha dela toda arrumada, velho. Não, será que esses dois da foto são esses dois sentados no sofazinho, mano? Ou Pelo menos tinha um ou outro. Né? Olha uma aguinha que da hora. Ó, oh, tem uma cartinha. Querida Mary. Desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí. Por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Ei, gente. Vem cá. Vem ver uma coisa. Nossa, cara. Que triste, né, mano? A gente tendo um vislumbre das histórias das outras pessoas quando começou essa... Pandemia, né? Vamos chamar assim de bosta de novo, cara. Nossa, olha essa trilha sonora, cara. Que da hora. Se encaixa bem com o clima da parada, mano. Que barulho foi esse? Onde o cara foi pra cima? Ah, deve ter esse daqui, aqui. Foi aqui mesmo. E aí, meu querido, o que, que você achou? Conta pro tio. Nossa, que bonito, mano. Caraca. Vamos lá no pai aqui. Senta, meu amigo. Pra você. Opa! Um presente. Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Oh. Toma. Olha, ainda achou uma cervezinha. Já tá quente com borra. Perdeu as notas. <risos> Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Vocês ah, estão bebendo? Eu tô pelo bebendo menos também. Durante o dia. Só Verdade. que água. Queria que o Crane tivesse visto isso. Quem? Deixa para lá. Sabe quem que esse cara me lembrou, galera? O Morgan? Do The Walking Dead, mano? Peraí, que cara? É. Cara, Para de fingir Você virou um peregrino para achar o desgraçado Waltz, achei uma pessoa que conhece ele O quê? E só me falou agora? <risos> Quando te dei a cerveja Tava na cara que era uma comemoração O cara tá em Villedor Em teoria ele sabe alguma coisa do Waltz Villedor Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso para o Gary, fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. Hã? E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo, fazem o que podem para sobreviver. Talvez, mas quando precisam de transporte meus infectados, então, eles vêm atrás da gente. Tá bom, me deve essa. Dublagem tá massa, hein, mano? Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai estar tá te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Falei que daria um sinal em breve. Eu vou direto pra cidade. Não é simples assim. Era pra Villedor ser uma das zonas. Cidades cercadas nas quais a Praga não fosse entrar. O plano deu todo errado. Mas a cidade conseguiu sobreviver. Assim... Mas o cara sabe um jeito de entrar. Entre em contato com ele. Ele vai te explicar. Show! O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo e me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... <risos> oh, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jenny. Vamos montar uma casa, morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. <risos> Por que está procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom. Deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns dois anos? Talvez. Você cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra, 140. 200 MHz. Na madrugada. Vou estar tá te esperando. Hum, tá. O cara deu uma pista pra poder achar esse tal de Waltz. Agora ele vai embora. E nós vamos pro nosso caminho. Vai até a antena de rádio. Que é aquela lá. Pera aí. Como é que eu esquema aqui mesmo? Ah, ali embaixo, ó. Tá. Ok, boa. Hum, deixa eu ver se esse parkour me favorece aqui. Eu já devo conseguir descer por aqui, não consigo? Deixa eu ver. Boa. Só não posso esquecer de usar... Essa visão além do alcance aqui. Poder ver se tem algum item por perto, né? Eita. Segura e tá pra verificar o seu objetivo atual no HUD estendido. Ah. Boa. Deve ter uma opção até de tirar aquele do cantinho, né? Nossa, mano, os zumbis, velho. Zumbis só na gritaria, fi. Só nos berros. Fico imaginando os tipos de zumbi que deve ter aqui, mano. Opa, ali deve ter coisa para a gente poder lutear. mano, será que tem alguma coisa pra cá? Ah, tá saindo da área da missão. carai. Que de repente, né, alguns cantos, assim, meio fora de mão, pode ser que tenha coisa, né? Não, não sobe, não. Achei que eu poderia subir ali, mas não sobe, não. Tem bicho ali, ó. Tem como chegar no stealth, será? E pegar ele ali? Pô, que estranho, mano. Eu só consigo pegar o item, talvez. Será que é só quando ele tá sendo exibido pela minha visão além do alcance? Depois eu vou fazer o teste. Ah, mordedores. Para efetuar um ataque rápido. Tentar eliminar a surdina. Oh, não tem nada? Nossa senhora, aqui. Será que dá pra usar esses barquinhos, mano? Interessante. Vai pra cá o que, é que tem. Aqui, no mínimo, tem, tem zombies aqui também, mano, dentro da casa. Lugar estreito assim, eles não vou perder a chance, não. Esse zumbi era mais forte, hein? Opa, menos quinze. Pegar e trocar. Não, só peguei. Tá, beleza. Ah, é ali pra cima mesmo que eu tenho que ir agora. Mãe, safadinha, esse zumbi aqui, mano. Sai pra lá. Não. Eu tô aqui mano olha para uma extremidade pule A tá mesma para se agarrar boa ah aqui ó mas peraí antes de ir ali não dá verificada a mais aqui E o que tem mais pra cá? Tem zumbi, né? Nossa senhora, o zumbi tá com um capim aqui, mano. Tá fazendo calor pra caralho, velho. <risos> Pô, essa zumbizada não me dá nada, hein, mano. Ai, ó. Eu tô equipando os itens agora. Boa. Ah, aqui ó, contusão, pá, pá Com um eu troco entre eles, ó Um e dois, na verdade, ó Boa Bom, é lá pra cima mesmo, né? Você tá doido, fi? E floresta dentro aqui, depois a gente encontra... <risos> ai, ai. Uma quantidade boa de zombies ali que a gente não dá conta. Imagina, a gente encontra sussurradores ali, mano. Pô. Pera aí. Bora dar aquela nadadinha. Bora subir. Boa. É bom, tem tem nada aqui pra gente poder Putz, a gente vai entrar num túnel, mano. Nossa. Não se aproxime dos modedores ou eles vão acordar. Puta merda, mano. E olha o um monte, velho. Você tá é louco, fi. Olha um monte, velho. Você tá louco, bicho. Esse cara não tem alarme não, né? Pelo amor de Deus. Hum, gostei disso aqui, hein. Mas que não vai dar pra eu poder usar pra nada agora, não? Porque, pô. Eita. Ó, pra jogar o tanque, segure o X para incendiá-lo. Ah, eu posso incendiando o tanque de gasolina. Vamos fazer a doideira. Oh my god! embora, mano. Você tá louco, filho. Tem cara assim pra enfrentar essa zumbizada ali. não. Opa, aqui mesmo. Espera, sobe direito, aí. Era? Vamos mirar de novo direito, aqui. Aí, ó. Esperar reabastecer o vigorzito. Caramba, que bonito, ó. Joga é bonitão, mano. Opa! As camomilas ali, ó, rapaz. Aqui não vai ter nada. Simbora. Ele já deve estar quase chegando a bendito da torre. Beleza, mais uma colmeia aqui pra nós. Ué. Espera Tô aprendendo parkour, gente. Calma aí. Vamos lá. Pum. Boa. Ah, quando ele tá fazendo a escalada, gasta vigor também, né? Tem que administrar bem essa parada, velho. Porra? Que lotou, hein? Inclusive, velho. Vamos aproveitar aqui rapidão, né, pessoal? para poder fazer um, uns que A gente tá precisando, hein? Pra ah, poder usar... H? Não. Ah, segura H. Boa. Boa. Bom, tem um rapelzinho ali pra gente poder fazer. Show de bola. Estamos quase chegando lá já no destino, creio eu. Ah, mas a gente deve encontrar alguma coisa aqui no meio do caminho, rapaz. Eita, mano. E aí, zumbizinho? Caiu. Pô, eu lembro que esse jogo tem que é voadora de dois pés, mano. É da hora demais. Opa. Boa. Parkour. Ponto de habilidade é mais um. Habilidade Parkour. E para selecionar habilidade. Você subiu o nível de sua proficiência de parkour e ganhou o seu primeiro ponto de habilidade de parkour. Agora você pode usá-la para desbloquear sua primeira habilidade de parkour. Show! Vamos ver o que a gente tem aqui. O pulo alto permite que você alcance beiradas mais altas quando segurar espaço ao pular. Passe o mouse sobre o ícone da habilidade para ler a descrição e verificar seus requerimentos. Tá... Permite pular mais alto e alcançar extremidades mais altas Boa Comprado Reduz o dano da queda e mantém o seu ritmo Efetuar uma, a última escalada em extremidades se estiver sem vigor Ah, da hora Quase lá. Ah, ele salta um pouquinho mais alto para poder chegar nos lugares que ele normalmente não chegaria Da hora Será que vai ter um, um zumbi ultra, ultra mega fucking blaster aqui? Manda eu chegar na medida da torre. Opa, tem uma cabaninha aqui, mano. Ó. Oh. Tem uma cordinha ali para descer. Sucata. Tem coisa dentro da cabana. Será que eu entro nela por cima? Eu vi que tinha uma corda aqui, mano. Será que. Pela corda eu entro na cabana? Ai, meu Deus! Eu acho que eu dei uma quebradinha no meu joelho, viu, mano? Não tá de boa. Vamos lá. Ai, já escureceu. Melhor procurar um lugar para passar a noite. Melhor que isso não fica. Meu objetivo atualizado. É a casinha ali. É, eu acho que o barato fica louco, né? Se eu ficar de noite. Ah, o cano. A emissora deve ficar aqui por perto. Catas aqui. O que ele tá marcando ali aquele negócio ali embaixo, mano? Aquele negócio de luz. Opa, aí sim, hein. Hum, pegadas. Alguém mexeu nisso e não faz muito tempo. Beleza. Vamos tentar. Ah, no mínimo tem algum outro sobrevivente aqui, né? Cara, eu achei. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Beleza. Ué? Mal gerador lá fora? Hum... Tô sentindo o cheiro de coisa ruim aqui, viu, mano? <risos> <risos> <risos> Sabia? Os inimigos usam ataques poderosos que geram um dano gigantesco e podem te derrubar. Quando o inimigo estiver prestes a atacar, ao usar um ataque poderoso, a barra de vida começará a piscar a cor vermelha. Esquive-se para evitar o golpe. Para desviar a peste, barra de espaço ao se mover para trás e para os lados. Caraca, meu irmão, como assim, velho? pegou Não Nossa zumbizinho especial, maldito. Vem cá. Ai, pegou. Nossa, mano. Esse é bicho... Pera aí. Vamos lá. Tem que ficar de olho nela, mano. Irmão, sério Au cara Que zumbi chato Nossa, pronto Troféu de infectado raro. Boa. Seis de moedas de ouro ali. Boa. Caraca, mano. E esse foi só o primeiro. Imagino quantos outros diferentões desse não deve ter. bola objetivo atualizado beleza Esse aqui virou um ponto de segurança, né? então agora essa casinha aqui. Vamos fechar aqui o objetivo nisso aqui. ó. Boa. Aí, zona de segurança. Você acabou de desbloquear a primeira zona de segurança, aumentando sua rede de áreas para ressurgir. Todas as zonas de segurança são equipadas com luz UV, o que garante segurança durante a noite. Além disso, cada zona de segurança oferece acesso a um local de descanso, no qual você pode mudar a fase do dia e da noite. É, e o estoque do Aidan, no qual você pode deixar seu item, seus itens excedentes. Ah! É aquela mochilinha que tem ali, ó. Essa daqui, ó. Pra poder deixar estoque de excedentes aqui, ó. Eita. barulho esquisito, mano, que deu ali agora. Beleza, vamos dar aquela cochilada agora. Isso é basicamente pra gente poder entender as mecânicas do jogo direitinho e tudo mais. Isso aqui. E a gente vai ou não vai fugir? Mas tipo agora? Não, na velhice! Agora, Idinho! Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. É isso aí. Vamos. Agora. Utman, vai ficar tudo bem. Parecendo aquele orfanato de Resident Evil lá que a gente vê, né, velho? Fazer experimento com as crianças, só pra você ver, mano. Todas as crianças são tudo careca, velho. Olha. Não como isso certo. Você o 12, 3, 4, Era pra gente levar os pacientes. O Waltz. Vamos a gente logo. Ei, Eu tô com medo. Nossa, será que o... o Waltz fez você alguma coisa com essa menina, mano? Eu... Eles comentaram sobre a Mia quando ele estava conversando com o cara lá que parece o Morgan. Esqueci o nome dele. Calma. Viu, Mana? Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar para sempre. Nossa, os braços, velho. Conseguir o exército vai chegar a qualquer momento. Pera aí, fecha os olhos. Nossa, o Aiden também, mano. Carequinha, velho. Será que eles ra raspavam a cabeça dos meninos ou será que eles perdiam o cabelo por conta de experimentos que eles faziam, Como? cara? Que tenso, mano. A gente deve ter durante o jogo esses flashbacks da vida dele pra gente poder entender o melhor da infância do Aiden, né, cara? Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. É meus amigos, vou aproveitar esse momento aqui poder fechar esse videozinho, galera, já estamos aí com praticamente uma hora de gameplay aqui, de Dying Light 2, espero que vocês tenham curtido, um gameplay aí delicioso no PC rodando em 4K aqui para vocês, curti pra caramba esse início, essa pegada de jogo pós apocalipse do zumbi, com parkour e tudo mais que o primeiro trouxe. Nossa cara, é muito bom relembrar isso agora no Daylight 2 e com melhorias que eles vão trazer pra gente, né? A gente só tá começando aqui, trouxeram um tutorialzinho de como o jogo vai funcionar pra nós e tal. E tem muito mais o que descobrir. Comentem aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam desse jogo, se vocês estão animados para poder jogá-lo aí assim que ele lançar. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. Obrigado novamente aí a Tel Games. obrigado novamente a NVIDIA também por ter fornecido os meios pra gente poder jogar esse jogo aqui, ó. Na qualidade supimpa que vocês merecem. A gente vai ficando por aqui, um beijo. Para todos vocês aí, até mais! E fomos, galera!